Agora que você já inseriu as suas informações e as informações da sua propriedade, dos seus parreirais, nós vamos fazer a sua primeira declaração de produção de uvas. Então, no menu vitícula, você, se, você desce e coloca... Então, no menu vitícola, você seleciona na declaração de produção de uvas a opção Informar, Declaração de Produção de Uvas. O sistema abre uma tela inicial de consulta, em que você seleciona o botão Consultar, E aqui aparece todas as suas propriedades e o status das declarações. Como esta é a primeira declaração, os campos aqui vão aparecer em branco. À medida que você estiver é, realizando as suas declarações da sua propriedade, o sistema vai atualizando essa tabela. Então, nós vamos selecionar aqui, a propriedade que nós cadastramos e vamos selecionar o botão Nova Declaração. Com isso, aqui nesse campo do ano safra, você pode escolher qual safra você vai apresentar sua declaração, para cada ano, o sistema apresenta um sequencial de declarações que você entrega ao sistema. Então, depois de selecionado a safra que você vai declarar, você confirma aqui uma nova declaração.